Uh, o meu processo criativo passa muito por uh, desenho uh, e montagem, colagem. Uh, eu, essencialmente, parto de fotografias e de pequenos desenhos que vou fazendo, uh, de paisagens, de coisas de cotidiano, cidade, campo, uh, e depois recrio uh, todas essas imagens num novo mundo, digamos assim. Uh, onde pronto, onde depois uh, o espectador também pode ser ele uh, um, um viajante, onde vai descobrindo pequenos detalhes e pequenas coisas. E é muito à base daí uh, essa construção de uma nova perspectiva, ou de, de uma nova paisagem.